Produtor Rural, você está acostumado a irrigar com o bico da bota ou no olhômetro? Já usou equipamentos de difícil coleta e interpretação de dados? Além do alto custo em energia e o desperdício de água, a falta ou excesso de irrigação causa um baixo rendimento da lavoura, lixiviação de nutrientes e aumento da incidência de doenças. Apresentamos os serviços de manejo de irrigação da AgroSmart. A solução completa, que coleta dados na sua lavoura e entrega na palma da sua mão recomendações precisas de quando e quanto irrigar. A AgroSmart leva a sua irrigação para a era da agricultura digital. Combinamos mais de 40 anos de pesquisas agronômicas e irrigação com a nossa tecnologia comprovada para você economizar energia, água, reduzir custo e aumentar a eficiência da sua produção. Nós inserimos suas principais informações. Monitoramos as condições ambientais locais em cada talhão por meio de sensores no campo. Nosso algoritmo combina todas as informações inseridas, variáveis monitoradas e gera recomendações para que você otimize os resultados ao máximo. Entendemos exatamente a necessidade da planta a cada momento do desenvolvimento em cada talhão da sua fazenda. A rede de comunicação de dados da AgroSmart dispensa a necessidade de sinais de internet ou celular no campo. Toda a informação da sua lavoura é transmitida automaticamente e você acessa pelo computador ou celular. Plano de serviço Advanced Smart. O pacote mais completo da AgroSmart. Gera recomendações precisas com base na interação das condições do solo, planta e atmosfera. Em cada talhão da fazenda é instalado um módulo com fluviômetro digital e sensores de umidade do solo em três profundidades da raiz. Em um ponto da fazenda é instalada a estação meteorológica. Você receberá também imagens de satélite com tratamento NDVI, que permitem identificar rapidamente possíveis problemas na lavoura. Plano de serviço Soil Smart: Monitoramento e envio de recomendações com base na quantidade de água disponível no solo para a planta. Plano de serviço Climate Smart, monitoramento e envio de recomendações com base no balanço hídrico. Cobramos uma anuidade que inclui aluguel dos equipamentos, manutenção e serviço de suporte, com relatórios meteorológicos, de consumo de energia e performance de irrigação. Conheça também nossa linha de automação, aferição e calibração de sistemas de irrigação. Isso é AgroSmart! Isso é cultivo inteligente!